Esse é o primeiro vídeo de um gato. Ele foi gravado em 1894 com o intuito de responder um problema de física. Por que os gatos sempre caem de pé? Essa é uma dúvida que existe até hoje, e só pôde ser respondida quando um jovem cientista e inventor resolveu utilizar uma câmera fotográfica para capturar algo em movimento em uma época em que ela era utilizada principalmente para documentar coisas imóveis. A técnica utilizada por ele se chama cronofotografia, e os resultados mostram algo que os olhos humanos nunca conseguirão ver sem ajuda – estágios individuais de movimento. Foi assim que ele continuou sua pesquisa e até tentou ver se outros animais também cairiam de pé, como esse coelho e essa galinha. O que nos traz de volta ao gato. Note como ele parece corrigir sua queda no meio do ar, o que contradiz a lei da conservação do momento angular. Eu sei, parece um palavrão, mas deixa eu explicar. Uma das leis do movimento de Isaac Newton afirma que algo em movimento não consegue parar por conta própria, a menos que uma força oposta atue sobre ele. Basicamente, você não consegue mudar de direção no meio do ar, como faria um desenho animado. No caso do gato, muitos assumiram que ele dava um jeito de chutar a mão da pessoa que o largou, mas graças à cronofotografia, foi possível ver o que realmente estava acontecendo. Os primeiros frames mostram que o gato não inicia essa rotação para se endireitar e cair em pé com um chute, o que ele faz é arquear as costas, e fazendo isso, ele divide seu corpo em duas partes, frontal e traseira, que podem funcionar de forma independente. Você já viu um patinador no gelo mexendo os braços para girar mais rápido? É mais ou menos isso que acontece aqui. Logo que ele começa a cair, o gato encolhe as patas da frente e deixa as de trás esticadas, fazendo com que a metade dianteira do seu corpo gire rapidamente e a parte traseira permaneça igual. Aí, no meio do caminho, ele faz o oposto: pernas da frente esticadas e costas dobradas, girando a outra metade do corpo. Ou seja, o gato girou sozinho, mas não de maneira uniforme – as duas metades trabalham uma para cada lado. O gato usa a inércia do seu próprio peso corporal para girar cada um dos lados. Como cada rotação acontece de maneira individual e em direções opostas, elas se cancelam. Logo, a lei de Newton não foi quebrada. Foi assim, em 1894, que o mistério do gato cair sempre em pé finalmente foi quebrado. Seu trabalho continua sendo um exemplo do uso da fotografia para descobertas científicas. É através desse registro permanente que você pode analisar algo diversas vezes, ou compartilhar com alguém, como você pode fazer agora, com esse vídeo, para aquela pessoa que tem gato e não entende como. Diferente do pão com manteiga, o bichano sempre cai do jeito certo.